O nosso papo de hoje é com William Caldas, um dos palestrantes mais conhecidos na área de vendas, segmento business to business, business to consumer, B2B, B2C, enfim, ele vai nos dar dicas valiosas hoje para que você consiga vender mais, vender melhor, convencer e influenciar o seu cliente. Ele vai falar sobre repertório de vendas. Espera lá, repertório é só para cantor? Não. Repertório é fundamental, é super importante para você que é vendedor, para você que é vendedora. Então, pegue um papel, um lápis, anote todas as dicas, você vai gostar muito do programa de hoje. Vamos lá! Então, gente, o nosso convidado é o grande, o inigualável William Caldas, amigo de longa data. Tudo bom, chefia? Tudo bom, meu parceiro. Maravilha, feliz demais estar aqui com você. Olha aí, faz um tempinho que a gente não se encontra pessoalmente, mas voltamos a nos encontrar aqui nesse meio virtual. Que cada vez está tomando conta aí desse mercado de treinamento corporativo. Papo de hoje. É um assunto, assim, muito interessante. Eu diria que é um assunto que vai prender a sua atenção durante pelo menos meia hora, que é repertório em vendas. Meu Deus do céu, o que é repertório em vendas? Conta para nós, Vini. Opa, vamos lá. Repertório em vendas é um conjunto de conhecimento necessário, vital, para que eu como vendedor, você como vendedor, a gente consiga, inclusive, imagine, Márcio, inovar, criar um argumento durante uma conversa com o cliente, durante o um diálogo com esse cliente. Eu posso te afirmar que quem tem um repertório bom, denso, esse repertório ajuda muito esse vendedor em várias partes da venda, em várias fases da venda. Então, é um conjunto de conhecimentos necessários para os dias de hoje. Uma das coisas que o cliente adora em um vendedor, em um consultor de vendas, é quando ele tem um repertório denso, um repertório que chama a atenção do cliente. A visita de vendas, por exemplo, de um vendedor B2B, ela é outra quando o vendedor tem um repertório muito afiado, muito bom. Então, o repertório, primeira dúvida minha, o repertório só funciona... Na, ou, ou ele é só importante na venda business to business ou ele é importante no varejo também? Não, ele é importante no varejo também eu até por, por atividade né, como eu atendo muita gente do B2B tá muito vivo na minha cabeça agora vamos pensar num repertório de um vendedor de um shopping, por exemplo então um vendedor que tá lá vendendo, por exemplo uh, terno, camisa produtos uh, uh, roupa masculina, por exemplo né? então quando ele conhece, o repertório dele é muito bom sobre uh, quais são os momentos, as situações que, aquele, que aquela vestimenta vai estar tá adequada ou não para o cliente, esse repertório ajuda na orientação desse cliente. Ou seja, é, um repertório, vou chamar de raso, é quando a gente fica só no... Poxa, está bonito, nossa, está lindo. Agora, por que está que bonito? Por que, que vai ser bom usar esse terno? Por que, que esse tecido é mais adequado para esse casamento que vai acontecer na parte da tarde, num sítio, Entende? Quer dizer, então o repertório faz com que o cliente compre o produto, mas receba, além do produto, no caso, né, do B2C, no caso, ele vai comprar o produto, mas ele vai receber uma orientação, uma consultoria. Então o repertório quanto mais denso melhor. Legal, é, porque geralmente a gente vai lá, o cara coloca a mão aqui e fala. Nossa, está perfeito, caiu certinho para o senhor. Está <risos> é, sobrando dois metros, né? mas caiu certinho <risos> para o senhor. É. E, e é interessante, porque quando o vendedor não tem um, um repertório mais amplo, não tem nenhum, eu diria, não tem argumentos mais densos, mais fortes, ele só sabe falar do preço, às vezes cita a concorrência, e continua falando do produto dele. Mas ele não fala nada sobre o cliente, o mercado do cliente, o que, na verdade, interessa para o cliente. Né? Aí que ele usa o repertório dele, é isso? Sim. Vamos pensar o seguinte. Eu vou, vou navegar em uma venda, vou usar um B2B para facilitar a nossa, uh, o exemplo aqui agora. Vamos pensar que eu estou planejando uma visita de vendas. O repertório ajuda onde? No momento em que eu descubro, por exemplo, com antecedência. Cliente hoje não não tem mais muito tempo para ficar contando, me conta a história da sua empresa, como é que surgiu. Ele já quer que o vendedor chegue já preparado com aquilo. Então, no planejamento de venda, numa prospecção, o vendedor tem elementos hoje, ele tem informações de mercado que ele consegue mapear, para que ele possa entender onde é que ele vai é, é, visitar. Quem é esse cliente? Como é que esse cliente está posicionado dentro do segmento dele? Ele é o principal player daquele segmento ou não? Ele não é o principal player, mas ele é um player muito que está em ascensão naquele naquele segmento. Como é que está o resultado do segmento em que ele vai, que aquele cliente dele que ele está inserido? No momento em que eu estou visitando, eu preciso chegar preparado, conhecedor do ecossistema que está no entorno daquele cliente, no segmento dele. No momento em que eu vou abordar esse cliente eu posso dar sinais para esse cliente, por exemplo, que ele, que eu conheço o segmento dele. Então, vamos pensar que eu estou visitando o Márcio, e aí, de repente, eu sei que eu, eu estudei o Márcio antes e descobri que o Márcio, em 2020, teve uma premiação em nível nacional é, no segmento dele. Então, por exemplo, na minha abordagem, no momento em que eu falei, olá, prazer estar aqui com você, mas antes de qualquer coisa, eu quero te dar parabéns pelo prêmio que vocês ganharam o ano passado. Eu já começo a criar conexão com esse cliente. Quando eu vou andando um pouquinho nas fases da venda, no momento que eu estou identificando dor dele, né, na teoria clássica, que o pessoal chama levantamento de necessidades, no momento que eu estou levantando a necessidade desse cliente, entendendo, mapeando o dor dele, eu posso usar, por exemplo, entender o seguinte, olha, eu conheço que o segmento dele tem determinadas dores, será que ele também tem? Percebe que eu estou sempre conectado com o que está acontecendo no entorno dele. Então, esse conjunto de conhecimentos sobre o segmento daquele cliente, inclusive sobre o cliente, hoje nós temos LinkedIn, hoje nós temos Sales Navigator, hoje existem, é, por exemplo, ferramentas do Google, por exemplo, o Google Alerta, você consegue monitorar, então, eu tenho por hábito, quando eu vou visitar uma empresa, eu coloco o nome daquela empresa é, no Google Alerta para que eu possa receber informações de mercado sobre aquela empresa, eu estou requintando meu repertório para que eu possa chegar lá e não ficar simplesmente naquele famoso, é, choveu hoje, né? Nossa, você viu? E o time? Ganhou ou perdeu? Sabe, então assim... O cliente, ele quer, ele, a expectativa dos clientes hoje, dado o volume de informação que eles têm, é bem além sobre o vendedor, sobre o profissional de vendas. William, complementando um pouquinho o Google Alerts, o Google Alerta, eu costumo <risos> colocar também, uma como palavras-chave ali na, na, na busca, os concorrentes daquele cliente que eu estou visitando para que eu consiga mapear com maior clareza, inclusive, o mercado dele, ele e os concorrentes dele. Agora, isso aí requer um grau de profissionalismo, de entendimento, de conhecimento, de ferramentas mais profundas do LinkedIn, etc. Você encontra isso facilmente nos vendedores hoje, no mercado, no profissional de vendas? É um desafio para muitos vendedores. A pandemia ela acelerou o processo de digitalização, não só das empresas, mas também dos vendedores. Eu costumo dizer que os tiradores de pedido estão... <risos> Eles estão cada vez mais apreensivos. Por quê? É, hoje, é possível você, por exemplo... Uh, vamos falar de prospecção... Hoje, para eu fazer prospecção, o melhor modelo que existe é o um modelo híbrido. Eu posso criar canais de prospecção. Eu não posso ficar mais dependente ou preso apenas a um modelo. Então, você tem hoje, por exemplo, uh, extensões do Google Chrome, por exemplo. Que, que você consegue, por exemplo, através do LinkedIn do Seus Navigator, uh, fazer com que você tenha agendamento de visita Uh, com aquele grupo de clientes que você segmentou, filtrou ali dentro dos filtros, se você tem acesso uh, ao LinkedIn, se você avançou um pouco mais e está dentro do Sales Navigator, é maravilhoso você conseguir filtrar, então eu pego os principais players de um determinado segmento e coloco a ferramenta para criar uma conexão com aquele cliente, então eu posso agendar reuniões, eu posso... Criar, usando a partir do, do social sale, criar conexão com aquele cliente, com uma copywriting bem definida, bem específica. E para tudo isso, eu vou precisar de um bom repertório. Então, seja numa venda B2B, seja numa venda B2C, o repertório ele requinta, ele faz com que a venda... É, é, eu costumo dizer, Márcio, que é, valor você começa a entregar no, desde o primeiro contato que você tem com esse cliente. Muita gente associa ou transfere a responsabilidade da entrega, do prover valor, para o produto ou para o serviço. E acredito eu que, desde o momento que eu pensei em prospectar uma empresa, no primeiro contato que eu faço com essa empresa ou com essa pessoa, através do canal que eu escolhi encontrar essa pessoa, eu começo a prover, ela percebe valor ou não, a partir daquele contato. Então, agora, prover valor com... com um repertório apurado, é, requintado, com, é, contextualizado. Contexto é uma palavra também que, que ajuda muito, quer dizer, o contexto é tão importante quanto a mensagem. Se eu estou descontextualizado, o cliente saca na hora, ele fala, poxa vida, ele está num planeta que não é esse aqui, não. <risos> ele já vai falar, ah, tem alguma coisa errada aqui, porque a gente está falando língua diferente. E o pior dos mundos, para fechar, é quando você tem um vendedor que está com um repertório raso, e um cliente com um repertório denso, aí, meu amigo, aí lascou, porque aí o cliente percebe que ele está descontextualizado, fora do, do prumo, e aí ele fala, ah, esse aqui não dá, não, no máximo a gente vai bater papo aqui, isso aqui não vai render. Mas, William, dentro dessa ótica, você vê, o cliente é cada vez mais informado, mais profissional, se a gente quiser chamar assim, tem acesso a, a todas as informações de mercado, de concorrente, da própria empresa, do vendedor, uh, tem um acervo ali enorme nas mãos. O vendedor, na maioria das vezes, chega despreparado, quando você cita LinkedIn, alguém fala, aquela rede que é para procurar emprego, né? quer dizer, causa até um, uma certa estranheza, quando eu digo que quando eu abro o meu micro, uma das abas do Chrome automaticamente, de manhã, é o LinkedIn, ele fica aberto o dia inteiro, que a rede social, se que é a rede social, é é a rede social é mais útil para a gente, que está prospectando, que está fazendo contato com clientes, e você fala isso, o cara vira para você e fala, não, Márcio, isso aí é função do marketing, a minha é vender. Então, cada vez está se juntando, está se agrupando, marketing, venda, serviço, na pessoa desse, vou chamar de super vendedor, ou do vendedor moderno, vendedor mais profissional. Ou seja, não existe mais quebra galho na profissão de vendas. né? Não tem cabimento. Hoje não, não cabe mais, porque, de novo, graças a Deus, o cliente está cada vez é, é, é conhecedor daquilo que ele quer. Né? o Steve Jobs falava uma coisa, né? o cliente não sabe o que ele quer até você mostrar para ele um produto ou um serviço. Agora, essa máxima já houve um tempo que ela era mais real, hoje não, os clientes sabem o que eles querem, então, a maior parte deles sabe o que quer. E mesmo quando alguém fala assim, ah, mas o cliente, William, não sabe o que ele quer, o cliente é difícil, ele não sabe o que eu falo, meu amigo, levanta a mão para o céu, se o cliente não sabe o que ele quer, ele está te dando a chance de exercer o teu profissionalismo, você é bússola, você precisa de enxergar para esse cliente, vou te contar uma história que contextualiza bem isso eu fiz um treinamento, participei de um curso uma vez em Orlando num, nos, nos parques Disney, e eu queria entender como é que a Disney consegue vender tanto né? e uma das coisas que eu aprendi lá foi uma história que me contaram, dizem que o, o, o, os parques de Orlando o se eu não me engano, o, como é que chama aquele parque da princesa é o Magic Kingdom, o Magic Kingdom o, o, o Walt Disney acompanhou as, as obras do parque, mas ele não viu inaugurar. Quando veio a inauguração, alguém perguntou para um parente dele, né? falou assim, nossa, que pena que ele não está aqui para ver isso tudo aqui, né? Aí a pessoa falou assim, aí que você se engana, ele foi o primeiro que viu. Eu falei, caramba, isso cabe para vendas. Quantos clientes, Márcio, que o vendedor tem a chance de enxergar para esse cliente, aquilo que o cliente não está conseguindo enxergar. E se um cliente está com um, um repertório muito legal, ele conhece, por exemplo, o segmento, se ele visita muitas empresas ou se ele atende muitos clientes, falando aí do B2C muitos clientes daquele segmento, ele tem base, por exemplo, para, no argumento dele. Criar elementos, inovar no argumento, mostrando que ele é uma referência naquele assunto, naquele tema, ou naquele, naquele setor, naquele nicho. Quanto mais nichado é o argumento, quanto mais específico é o argumento, maior, na minha modesta opinião, a percepção do valor do cliente. Porque ele pensa: olha, pelo amor de Deus, ele está me contando o quê? Imagina eu virando para um cliente numa reunião e falando para ele: olha. Nas últimas 50 visitas que eu fiz para a empresa do seu setor, do seu segmento, o que, que eu identifiquei? Ó, tá vendo? O cliente fala, meu Deus, eu estou na frente de uma autoridade no assunto. Quer dizer, então, eu, consigo, eu preciso enxergar para o cliente, eu preciso ser a visão para esse cliente conseguir, inclusive, eu preciso transpor esse cliente do ponto A para o ponto, ponto B. Ponto B é cura. Na minha cabeça, vender é curar. Como é que eu curo? Vendendo. Então, eu tenho dor no cliente, eu tenho a cura. Agora, muitas das vezes, ele nem sabe que tem a dor. Agora, se então, ele não William, sabe... Diga. É, é exatamente isso que você está colocando. Agora, você imagina, então, essa função desse novo... Vou chamar dessa nova venda consultiva. Porque, antigamente, eu identificava as dores e apresentava a solução que era a única que eu tinha. Então, o cliente também fala, puxa vida, eu não vou ficar contando... Uh, muitos detalhes para ele, porque ele vai me apresentar como solução simplesmente o que ele tem e não o que eu preciso. E esse novo vendedor, nova venda consultiva, o nome que a gente quiser dar para isso, ele está percebendo coisas que talvez o cliente não tenha percebido, ele está orientando, ele está um passo à frente, ele é essa bússola, como você citou, então ele se torna um elemento super valioso Aliás, o valor começa com ele. Porque produto e serviço o cliente compra em qualquer lugar, só não compra ele, esse vendedor. E o vendedor sempre diz, mas o meu produto não tem diferencial. Eu falo, diferencial sempre existe, que é você. Ou você é valor ou você é custo. Então, essa nova, esse novo posicionamento do vendedor, onde ele entrega valor mostrando caminhos para o cliente ou vender mais, ou economizar mais, ou entrar num mercado onde ele ainda não é muito forte. Eu acho que esse é o verdadeiro valor do profissional de vendas. Só que para isso ele precisa estar muito bem preparado, o que infelizmente não acontece na maioria dos casos, não é? Para você ter uma noção, uh, e, e é mito, é crença, por exemplo. É, é, é, muitos vendedores falam assim, mas você está louco para eu ficar informado isso tudo, que você está imaginando que eu preciso de aprender, de informar, eu vou gastar uma fortuna. Professor Falcone do INDG do, da Falcone consultores Falcone fala tem uma fala que eu gosto muito que ele fala assim olha um, aqui tá teu de um lado tá teu produto a meta do outro lado tá você ele fala assim qual é qual é o conhecimento que te falta para atingir essa meta para atingir esse resultado e isso é cíclico ao longo da sua carreira de vendas você vai precisar em algum momento Adquirir um conhecimento específico que vai te fazer, te che fazer chegar até a meta. Então, o, o barato da meta é a meta, uma meta desafiadora, ela sempre vai fazer com que te, te induzir, te Sim. conduzir a buscar um, um conhecimento específico. Esse conhecimento específico é que vai te fazer super, encontrar essa meta, superar essa meta. Aí, Falando em conhecimento, para você ter uma noção, que é, é, e aí as pessoas falam assim, nossa, mas é, é muito difícil, eu preciso de... Onde é que estão as, as fontes? Eu vou citar algumas aqui para você ver, como é que não, não é tão longe assim do que as pessoas estão imaginando. Você não precisa ter um milhão de reais no bolso para você ah, melhorar teu seu repertório. Você precisa ter, sim, um milhão de interesse, um milhão de vontade, um milhão de atitude. Né? Por exemplo, vamos listar aqui. Digamos que você venda para o segmento atacadista. Segmento atacadista alimentício, aí você fala, peraí, existem é, revistas especializadas nesse segmento? Uma boa parte dos segmentos, todas, têm lá as revistas especializadas. Na recepção das, do, do atacado, por exemplo, você tem lá na recepção, revista do setor, revista do segmento. Então você fala, pô, essa revista, normalmente, via de regra, ela tá ali lotada de informações sobre o segmento e, e principalmente sobre os desafios que esse segmento tem. Você pode, por exemplo, é, encontrar no site da associação daquele segmento, quais são os desafios, quais são ah, o, que, que, o que, que é dor para eles nesse exato momento. Você está aprendendo sobre eles. Olha só para você ver. Então, eu fui no, na revista especializada, eu fui no site do segmento. Aí você fala, pô, vamos, vamos clarear um pouquinho mais sobre o mercado. Para você ter uma noção, ah, todas as nossas ah, operadoras de telefonia, elas têm uma banca digital. Então, por exemplo... Uh, eu tenho uma, eu, eu já, já fui de três operadores de telefonia, todas têm a banca digital. E basta você ligar lá para a sua operadora e perguntar, vem cá, eu tenho direito àquele aplicativo da banca digital? Normalmente, eles associam isso a planos pós-pago. Mas se você for verificar o preço, se for pré-pago, você fala, mas eu quero assinar... Pela operadora, se você for somar todas as assinaturas, por exemplo, das revistas que eles colocam lá à disposição e comparar com o preço da assinatura, você vai ver que o preço da assinatura é ridículo. Então, você vai ter ali informações frescas. Toda semana você tem as principais revistas semanais do, do mercado brasileiro sobre negócio, sobre arte, sei lá. E aí, o que vai acontecer? Você está melhorando o seu repertório. Eu tenho um caso que eu conto em, em treinamento, uma vez eu... Uma, eu, eu fui chamado para ir para uma visita, eu era vendedor e tinha uma supervisora. E essa supervisora, eu fui pedir para ela, teve um cliente que pediu o cancelamento do contrato, e isso nos idos, quando, não sei se você lembra desse tempo, quando a gente fazia o contrato com aquele bloco carbonado, né? E aí, é, o cliente pediu, e eu, infelizmente, não tinha processado o cancelamento. Como não processei, passou a data do fechamento, ia gerar mais uma fatura. Eu virei para ela e falei, olha, eu preciso que você peça para o financeiro da empresa para abonar isso aqui, né, para tirar essa, cancelar essa fatura, e aí eu brinco assim, quer matar um financeiro de raiva, eu pedir ele para cancelar uma nota, aí o que aconteceu? Ela falou, vamos lá agora, vamos reverter isso, eu falei, mas eu não agendei com ela, ela falou, vamos lá, aí nós fomos, chegando lá, Márcio, encurtando a conversa, a gente foi recebido por ele, nos cinco primeiros minutos da visita, ela olhou para a parede e falou assim, senhor fulano, e ele tinha cancelado já com a gente, na cabeça dele, que tinha mandado na época o fax de cancelamento para mim, e já estava com o concorrente da gente. Na, na, no meio da reunião, ela olhou para a parede e falou assim, senhor fulano, isso aqui é o artista tal? Era um quadro de um artista. Aí ele falou assim, ele falou, é, falou, você gosta? Ele falou, eu falei, tenho um em casa também, um outro quadro desse. Ele falou, você gosta dele? Nossa, eu adoro. Aí ele levantou e falou assim, vem aqui pra você ver, eu tenho uma sala aqui do lado da empresa que eu tenho uma coleção. Eles ficaram, eles passaram 40 minutos falando de obra de arte. E o, o raso aqui na época do repertório, parecia que eu tava assistindo uma partida de, de, de, de tênis, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, a gente saiu dali, resumo da obra, ela reverteu o cancelamento, a gente ficou com a conta e fomos salvos, porque porque criou conexão, criou rapor. Então, o repertório, ele ajuda a vender, ele ajuda a reverter cancelamento, ele ajuda em situações que você menos espera. Então, acredito eu que são situações que o dia a dia vai trazendo para a gente, que eu falo que até assunto mineiro que sou, eu falo assim, quem tem repertório tem uma prosa boa, você começa com cinco minutos e fica duas horas com o cliente. É, é dentro disso, William, eu, eu, eu chamo essa característica de cultura geral, que é conhecer de tudo um pouquinho, poder falar. Ah, eu tenho um aplicativo chamado Flipboard, que ele monta a revista de acordo com os temas que me interessam. E, às vezes, eu estou trabalhando mais com a indústria farmacêutica, indústria alimentícia, enfim, com um determinado segmento, eu coloco ali e vou me alimentando de informações. Puxa, aquilo... Muda a cada 15 minutos, muda toda, né, toda a página, e é gratuito, chefe. Então, como é que você não. Alega que você não tem acesso à informação. O aplicativo é gratuito, ele busca tudo para você na internet, entrega de mão beijada. Caramba, como não usar isso? Aliás, o vendedor que não tem assunto fora do segmento tradicional dele daquilo que ele vende, ele é uma pessoa chata, ele é uma pessoa que repete sempre aquela mesma coisa, ele é totalmente previsível. E se você tem que fazer várias visitas, todo mês, por exemplo, você visita o seu cliente, depois de três, quatro meses, ele não quer nem te ver, porque ele já sabe tudo o que você vai falar. Você não é. tem assunto novo, você não se interessa, parece que por nada você é alienado. Então, o bom vendedor hoje é aquele que ele consegue falar de tudo. Se o assunto é caneta, ele fala de caneta. Se é água, ele fala de água. Se é viagem, ele fala de viagem. Então, importantíssimo você ter esse repertório mais amplo possível, porque você nunca sabe o que interessa ao cliente e sobre o que ele vai querer falar naquele momento. Talvez não seja nem o seu produto ou o seu serviço. Para você ter uma noção, isso é tão verdade que, por exemplo, eu tenho, eu passei há mais ou menos uns 6, 7 anos, dos, dos 11, 12 que eu já fui a Nova York, que eu gosto muito, você sabe disso, quando eu, eu Gente, aprendi... É papo aí papo no... de magnata, agora é papo de magnata. <risos> ele aluga um mega apartamento em Nova York, eu não ia revelar não. nada, os bastidores aqui, <risos> o cara ele aluga um mega apartamento em Nova York e fala, vou curtir um pouco. É, é impressionante. Tem até Olha meio só... certo, eu não vou falar, até uma feira, que não vou falar nada. Não, não mas é isso, que eu vou, é isso que eu vou citar. Então, por exemplo, varejo é um dos segmentos que a minha empresa presta bastante serviço. Só que olha que interessante, eu atendo, é, por exemplo, players, empresas de varejo, mas eu atendo também empresas de, da indústria, eu, eu atendo atacadistas, distribuidores, que a venda vai lá para o varejo. Então, por exemplo, é, nesse evento que acontece a NRF, National Retail Federation, que acontece em Nova York há mais de, sei lá, mais de 100 anos, os caras cara, têm muita informação de dor do varejista aí olha só para você ver, Quando, como eu vou lá aí eu gosto de aprender bastante porque eu oriento quem vende para o varejo, logo representante comercial, vendedor externo é, que accounts, quer dizer que vendem para o varejo, eu oriento o varejista, tem muitas empresas de tecnologia lá, então assim você tem que buscar o conhecimento na fonte, aonde mais, aonde mais você percebe que tem demanda onde você percebe que, peraí se eles estão todos reunidos ali, eu vendo para eles, por exemplo, se você que tá, é vendedor de um determinado segmento e está nos assistindo, onde é que estão os principais eventos desse segmento que você vende? Existem eventos, se bobear, acontecendo agora online no seu segmento. Então, por exemplo, se inscreva para que você possa ali entender, lá você vai poder prospectar novos clientes dentro desse evento, você vai aprender novas dores que você nem imaginava, você vai estar tá à frente de um mar de vendedores que via de regra, que na verdade, no mar de tirador de pedido, que via de regra está falando só de tabela de preço, desconto, produto. Tabela de preço, desconto. É olhar para o umbigo. Eu tenho que olhar para lá. Venda é mais sobre quem compra do que sobre quem vende. Então, quanto mais eu falo sobre ele, sobre o lado de lá do balcão, vamos falar assim, mais ele presta atenção em mim. Porque eu estou falando sobre ele é o assunto. Agora, eu preciso de estar tá contextualizado, eu preciso estar tá entendendo esse ecossistema no entorno do meu cliente, para que eu possa, é, nesse diálogo com ele, chamar a atenção dele. Um exemplo final. Imagina que você está conversando com uma empresa, com um cliente, e esse cliente vira para você, e aí você, na conversa ele fala... Você pergunta para ele, como é que foi o resultado do senhor em 2020? Apesar da pandemia, como é que foi? Ele fala, poxa vida, rapaz, ano passado a gente vendeu bem para caramba, a gente vendeu bem, o William foi, foi maravilhoso. Eu falo, quantos por cento vocês cresceram? A gente cresceu 8%. E eu descubro, antes dessa conversa, que eu tô estudando o segmento dele, descobri que o segmento dele cresceu 22%. E ele tá maravilhado com os oito. Eu posso virar para ele e falar assim, bom, parabéns pelos seus oito. Agora, vamos buscar os 22% que o segmento do senhor cresceu? Ou então pode ser o contrário, imagina que, por exemplo, ele cresceu 22 e está assim, nossa, só cresci 22, rapaz, eu falo, o segmento do senhor cresceu 8. E o que eu quero trazer aqui para o senhor é para manter o senhor na dianteira, o senhor já cresceu 22, vamos crescer mais. Percebe que eu uso o repertório a favor, de maneira ética, de maneira íntegra, eu uso informação de mercado, e que esse cliente percebe, assim, ele é diferente, a visita é mais desejada, você não vai ter tanta dificuldade depois para visitar, porque ele fala, não, chama ele lá, porque ele traz muita informação de mercado para a gente, ele conhece o que está acontecendo. É muito diferente. Informação é a base de tudo desde a época do Cacheiro Viajante. É, então, ele é... levava informação para todo mundo no interior, nos rincões aí do país, e hoje esse novo, vou chamar de novo vendedor, tem essa função de conhecer os produtos, serviços dele, do cliente, do mercado onde o cliente atua, de tudo que pode impactar aquele ciclo do cliente dele. Aliás, não temos mais um ciclo de vendas, nós temos um ciclo de compras. A coisa inverteu e mudou um pouquinho. Mas legal, esse papo ele vai longe, ele é agradável, ele é interessante, ele é denso, o repertório é muito bom. <risos> Agora, eu queria saber o seguinte, William, a pessoa que está gostando, que está curtindo está amando a sua entrevista, tem mais informações sobre você, onde? Claro que se bater William Caldas na internet vai vir, mas tem um meio específico de te achar, qual é? Sim, sim, qualquer pessoa que quiser conhecer e ter acesso aos conteúdos que a gente provei, a gente está em todas as redes sociais, só que eu consigo te entregar isso tudo num lugar só, concentrado. O aplicativo chama O Vendedor, está na Google Play, na App Store, Basta colocar o vendedor no campo busca, vai aparecer um W de William, baixou, é gratuito, está tudo lá. Legal, vamos só recapitular. O vendedor está no Google Play, então se você é usuário Android, por exemplo, você acha lá. Se você é usuário Apple, você vai lá na App Store da, da Apple, bate o, o vendedor, você vai baixar o aplicativo e você tem todo o conteúdo do William lá. Melhor do que isso, não dá para ser, né? Fácil... É, é gratuito isso? O, o aplicativo é totalmente gratuito. Acabou, pô, melhor não dá. Olha, eu sei que você deve ter muitas dúvidas, muitas perguntas que você gostaria de fazer, então a minha sugestão, você que está nos assistindo agora, é baixe o aplicativo, entre em contato, veja todo esse material brilhante, maravilhoso que o William tem lá, e se aprofunde, porque quem não tem informação, quem não tem repertório, só vai conseguir vender se tiver o menor preço. E quem vende o menor preço é totalmente dispensável, que o site faz isso muito bem e de forma muito mais econômica. <risos> é verdade. Chefia, eu queria te agradecer por todas essas dicas fantásticas, assim, William, que vão... Tenho certeza, repercutir, fazer o vendedor que é profissional, que é interessado, pensar, é, real, realmente analisar a situação dele, a performance dele e como ele pode e deve melhorar o repertório. Um conselho final para nossos amigos vendedores e vendedoras que estão nos assistindo aqui hoje. Boa, Boa. para de esperar a sorte, vai lá criar a sua própria sorte, para de esperar o um milagre, vira o um milagre, seja o um milagre. Bora vender, que é, vamos que vamos, a venda não pode parar. <risos> é isso aí. Gente, William, muito obrigado, um grande abraço para você e para você que está nos acompanhando, mais uma vez, obrigado. Sempre aqui você vai encontrar entrevistas com pessoas interessantes, com material prático e que vão lhe ajudar profissionalmente. Grande abraço e até o nosso próximo programa. Eu tenho certeza que você gostou bastante da nossa entrevista hoje com William Caldas. Muitas informações, muitas dicas práticas para você colocar em uso imediatamente. Você quer se aprofundar na profissão de vendas? Visite o meu site www.marciomiranda.com.br. É bem fácil, é o meu nome www.marciomiranda.com.br e você vai ver todos os cursos online, cursos ao vivo consultorias, livros tudo que nós temos para você vender mais e negociar melhor, eu espero a sua visita lá um grande abraço e até o nosso próximo programa